Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, mais uma vez tenho o prazer de receber uma entrevistada, Natália Carneiro, que como todos os entrevistados e entrevistadas que recebemos aqui, é uma pessoa muito importante, que tem uma história importante, uma atividade importante, e vai falar disso para nós, é, essa entrevista será publicada na Revista Reconexão Periferias E também aqui para uh, uh, vocês que estão nos assistindo Natália, seja muito bem-vinda É um prazer recebê-la aqui Obrigada Isaías, obrigada pela apresentação é, Bom, eu sou a Natália é, eu trabalho na Casa Celica Carneiro, sou, faço parte da comunicação da Casa, sou jornalista de formação e venho ajudando a elaborar os projetos da Casa desde que a gente começou, há aproximadamente dois anos. Eu, dessa vez, eu vou seguir uma sugestão que foi dada pela companheira Vitória Braga, que trabalha no Reconexão, e ela inspirada no incrível podcast, na incrível série de podcasts mano a mano, ela disse assim, por que, que você não, não pede para a nossa entrevistada contar um pouco, é, e você já fez isso, né, Natália, um pouquinho, mas é, que você falasse um pouco de onde você vem, qual é o teu lugar, e, e, e, e um pouco da tua família. E, e como é que você veio aportar aqui nessa atividade que você está realizando hoje nesse projeto? Tá. Bom, a minha história ela começa dentro do movimento negro, né? Eu acho, minha minha mãe costuma falar que desde a barriga dela já estava dentro do, do Instituto da mulher negra. É, o meu pai é irmão da Sueli Carneiro. Então, eu sou a sobrinha da Sueli, e aí o meu pai trabalhava em Geledez. É... Então, eu ia, eu me lembro que na infância eu ia para Geledez para brincar nas folhas de fax naquela época. Eu tenho 30 anos, então eu peguei o final do fax ali. É... E eu vivi um pouco crescendo nesse ambiente. Então, no, no jantar nos almoços de domingo de família, estavam as pessoas de Geledez ali, então... Estar próximo do movimento negro, do movimento de mulheres negras, sempre foi um processo natural. Então, a minha escolha em, em, em continuar fazendo né, o que Guilherme Dés fazia, de estar próximo daquela organização, acabou sendo um processo muito... É, sem nenhuma dificuldade para mim. Parecia a, a... eu costumo dizer que pare, parecia um pouco o desdobramento da minha casa, né? o que acontecia em casa, no ambiente familiar, também acontecia um pouco ali em Gueledes, então uma coisa unia a outra. Com 16 anos eu começo a trabalhar em Gueledes como office girl, eu levava as coisas para o banco e voltava, algumas coisas pelos correios, e depois eu começo a trabalhar dentro do portal Gueledes. É... E, assim, eu me entendo como comunicadora, começo a fazer uma faculdade de jornalismo, é, começo a atuar com pautas relacionadas às juventudes dentro da organização. E, em 2020, a Bianca Santana e a Luanda Carneiro, filha de Sueli, me chamam para ajudar a compor a comunicação também... 2020, elas me chamam para ajudar a compor a comunicação da Casa Sueli Carneiro. E é assim que eu chego na Casa Sueli Carneiro, assim, um pouco por causa desse histórico meu dentro de GLEDES 10 é, e na comunicação da organização, e aí elas me chamam para atuar aqui também. Sueli Carneiro fez aniversário recentemente, não é? e da onde surgiu a ideia de já nesse momento com a Sueli Carneiro em plena atividade produzindo intervindo militando criar a casa Sueli Carneiro e, e como que você enxerga assim como você lidou com o fax que o fax foi uma transição do mundo analógico para o mundo digital ele misturava as duas coisas a Casa Sueli Carneiro é um, um passo à frente do que foi o, o, o Gueledés. Fala um pouco como é que você enxerga essa passagem e também o que é a Casa Sueli Carneiro, o que, que ela pretende e o que, que ela já está fazendo. É, eu não me recordo quando foi o ano, mas a... Bianca sentou um dia para conversar com a Sueli e falou, Ah, Sueli, o que você vai fazer com a sua casa? Porque a Sueli ela viveu 40 anos numa casa aqui no Putantã, e aí é, ela saiu da casa para morar num apartamento porque ela não estava mais se sentindo tão segura naquele ambiente tão grande. E aí elas sentaram para sonhar. É, elas contam que elas ficaram sonhando várias possibilidades. E uma coisa que a Luanda sempre quis fazer era transformar aquele espaço num espaço cultural, num espaço artístico. A Luanda ela é formada é especialista em danças, danças contemporâneas. É, e aí elas começaram a pensar na possibilidade dessa casa, onde Sueli viveu os 40 anos de vida dela, dela ser um espaço de, de, que, que trouxesse... Diferentes tipos de formação ati para ativistas negras e também um espaço onde tivesse uma expressão cultural muito forte. É, e assim começa se, começa, elas começam a colocar isso no papel. E aí, Sueli, Luanda e Bianca começam a pensar nessa possibilidade mais estruturada. A Sueli ela sai um pouco de cena e a Luanda e Bianca começam a trabalhar nesse projeto. É, a casa da Sueli ela passa agora para o momento de reforma. né Então, a gente, é, a gente tinha o projeto, a gente tinha a vontade de comprar aquela casa, porque era importante que a casa fosse comprada da Sueli para que a gente pudesse começar as atividades, é, mas as demandas a gente conseguiu... É, é, a gente conseguiu trabalhar em projetos antes de trabalhar na reforma da casa. Então, a Casa Sueli ela começa no ambiente virtual. É, a, a, a gente está há um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, atuando e fazendo várias atividades de formação a partir da perspectiva da memória dentro do ambiente virtual. Paralelo a isso, a gente também tem cuidado um pouco do acervo de Sueli Carneiro. Toda a trajetória que ela que ela guardou, né, trajetória de pessoal, e a trajetória de ativismo dela, que ela guardou ao decorrer dessas é, quatro décadas, é, a gente também vem trabalhando para ter disponibilidade para o público futuramente. E agora a gente chega no momento que a gente começa finalmente a reforma da casa, a gente conseguiu comprar a casa, a gente conseguiu financiamento, a gente consegue é, colocar a mão na obra. Né? Então a casa, nesse momento, está toda destruída, eu fui lá esses dias e o chão estava, é, não, não tinha mais piso no chão. Então está todo um processo de reforma, de construção desse ambiente para a gente começar a receber as pessoas e fazer os cursos não só dentro do ambiente virtual, mas também dentro do ambiente presencial, a gente, onde a gente possa se encontrar, né? sair desse lugar que a pandemia nos colocou um pouco. Então eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas é um pouco nesse contexto que a casa Sueli Carneiro está agora. Sim, respondeu. É... Natália, me chama a atenção é, é, uma informação que você deu. A, a Sueli viveu nessa casa durante 40 anos, mas essa casa não era propriedade dela. Não, essa casa ela era propriedade da Sueli. É, a, a gente, enquanto Casa Sueli Carneiro, achou que era muito importante comprar essa casa da Sueli para poder atuar nela. É, se a gente pensa em população negra, né, é, ter uma casa é muito simbólica, muito importante. É, então, faz, fazer uma atividade, as atividades dentro da Casa Sueli Carneiro, no espaço que era dela e que que é né dela da família dela e a gente não não proporcionar esse viés financeiro também né usurpar aquele espaço sem uma contrapartida não fazia sentido para gente é por esse motivo houve esse processo de compra da casa da Sueli entendi olha eu lembro do do Guedes, quando o Guerlédès ganhou projeção ele já tinha uma, uma característica de diálogo com setores não negros, e ele penetrava muito com a sua mensagem é, junto a segmentos que nem tinham o, o, a luta antirracista como uma preocupação central. Essa é uma característica da Sueli Carneiro, né? ela expandiu bastante essa mensagem, essa luta. E a Casa Sueli Carneiro vem, suponho, também nessa trilha, não é? Manter diálogo com outros espaços é, funda espaços é fundamental para a gente disseminar as informações que a gente quer disseminar. É, e aí eu acho que isso é uma prática muito, não apenas de Gueledés, mas de diversos segmentos do, do movimento social. É, hoje o acervo da Sueli, por exemplo, está na Casa do Povo, é, aqui em São Paulo. Então a Casa Sueli No Bom também, Retiro, né? No Bom Retiro, correto. Que é um espaço também muito interessante, né? Exatamente. É, então, a, a Casa Sueli Carneiro ela se propõe a dialogar com outros espaços que têm uma linha progressista, assim como a nossa. Até porque não dá para a gente debater, discutir questões de memória, por exemplo, memória da população negra apenas dentro do nosso nicho. A gente precisa que outras pessoas tenham esse conhecimento das ações que a gente trabalha, é, dos avanços e conquistas que a gente teve dentro das questões raciais, dentro das, dentro das nossas conquistas na sociedade brasileira. É um pouco nesse contexto que a Casa Soli começa a trabalhar também. Quando é, vocês preveem a inauguração desse espaço físico renovado? A ideia é que esteja pronta no final desse ano. É, a Bianca, que é a nossa arquiteta, a outra a Bianca que trabalha com a gente, ela, ela já começou várias coisas, assim, então tem, tem vários espaços, a gente vai ter um espaço especificamente só para o acervo da Sueli Carneiro, a biblioteca da Sueli Carneiro, são quase 4 mil itens de material do acervo da Sueli que estão sendo trabalhados. É, a gente também vai ter um espaço para as apresentações e articulações, a casa, a casa que a Sueli Carneiro viveu, ela reuniu é, diversas mulheres né, do movimento negro. Então, acho que é um pouco uma extensão do que aconteceu nessa casa, é, esses 40 anos. Assim. É, o, obviamente, com uma nova roupagem, com uma, uma outras gerações também é, indo para esse espaço, mas é um pouco disso que a gente espera que tenha nesse ambiente. Isso é sensacional, né? porque, para nós, de uma forma geral, é, parece muito assimilável, muito simples, que exista, por exemplo, a casa Mário de Andrade, né? é, a casa onde viveu o, o Paulo Mendes da Rocha. Que é, né? E me parece que, no caso da Sueli Carneiro, isso tem a ver com a agência mesmo de, de novos personagens, de novos atores, né? e, e, e o próprio movimento negro se é, empoderando ali, fazendo parte do calendário, da, da agenda da cidade de São Paulo. O que, que vamos encontrar ali? É, me fala um pouco do acervo, das atividades que o, o, as pessoas vão poder encontrar lá. É muito interessante, porque pensar na construção de um espaço né que ter, traz o nome de uma figura tão importante para o movimento de mulheres negras, e cuidar desse acervo com essa pessoa ainda em vida, é, eu acho que isso é o mais rico da, que a Casa Sueli Carneiro traz, porque ele está tá viva, o acervo dela ainda está em construção, ainda está em processo de construção. É, apesar de, desses 4 mil itens que a equipe do acervo conseguiu trabalhar e, e recuperar, a gente sabe que a Sueli ainda tem recebido doações de li, é, presentes de livros, é, tem produzido texto, tem produzido projetos dentro de Gueletez, e tudo isso em algum momento vai para o nosso acervo. Então a gente entende que a construção desse acervo de Sueli, ela é muito, muito viva, muito, e vai se renovando, assim, à medida das produções da Sueli, a gente é, tem uma coisa mais dentro do acervo, uma coisa mais nova, uma coisa mais que a gente vai poder disponibilizar para o público, é, e a casa também traz um pouco desse aspecto, a gente poder, ter a Sueli ali para consultar em alguns momentos, falar, olha, será que foi isso mesmo? Será que não foi? A gente poder dialogar de alguma forma. Ela não faz parte do conselho diretivo da casa ou nem da, não, não toma as decisões em conjunto com a equipe da, de diretoria da casa Sueli Carneiro. Mas é uma pessoa próxima que a gente pode estar sempre consultando, né? como um ori. É, então, acho que é muito legal assim, ter, conseguir construir esse ambiente com a Sueli em vida. É, é, não tenho dúvida nenhuma. E, e a presença dela vai ser um... É, se constitui um atrativo muito forte também, não é? é e você... Acredita que eh, você é comunicadora. Né? Você acredita que eh, eh, o movimento negro ele tem eh, construído novas eh, formas de, de diálogo? E há alguma coisa nessa construção que a gente, nós, leigos, eh, devemos prestar atenção como uma um, um aprendizado uma tecnologia nova e que pode ser replicada é, nas lutas sociais eu acho Isaías que o movimento negro ele dentro da comunicação especificamente se a gente for pegar os abolicionistas né que atuavam ali em alguns jornais Aqui na cidade de São Paulo mesmo, a gente já vai ver esses processos de mecanismo e tecnologias que os comunicadores faziam para dizer questões que eram estruturais na nossa sociedade. Com os avanços da tecnologia, por exemplo, eu vou citar novamente aqui Gueledes, é, Gueledes começa um portal porque a gente não tinha espaço dentro de uma mídia é, tradicional. Então a gente começa um portal para dizer, olha, a gente tem as nossas pautas, a forma que a gente gostaria que, que a forma que a gente deve ser é, abordado dentro dos canais de comunicação, não apenas dentro dos autos de resistência, não apenas quando a gente está tratando de racismo, a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa, as nossas narrativas e expressões sendo construídas é, é, em diversas frentes, em diversos movimentos. A internet, obviamente, ela contribui muito para que outros veículos de comunicação é, atuem de forma condu condu contundente ao dialogar o racismo na nossa sociedade, o racismo estrutural e a questão do negro na nossa sociedade. Então, a gente tem veículos como Blogueiras Negras, Alma Preta, Mundo Negro, é, e diversos outros veículos que estão aí pautando e mostrando a, a, a, as formas efetivas de comunicação que, outros, que diferentes comunicadores negros vêm fazendo. É, a partir desse movimento que surge é, com esses veículos de comunicação, a gente também vê essa mídia tradicional tendo os seus espaços, né? os espaços com outros grupos dentro dessa é, com colunas dentro desses veículos. Então, a gente pode observar hoje a rede de historiadores negros na UOL, a gente pode já observar hoje de Perifa Connection dentro da fura de São Paulo e dentro do de Estadão também. E aí outros espaços acabam sendo pautados a partir das nossas narrativas. E é muito interessante ver né, aquele início dos anos, no, dos anos 2000, onde a gente tinha que for, é, forçar uma pauta, de acordo com o que a gente queria, e hoje as mídias tradicionais pautando é, faltando a partir das narrativas que a gente levanta, né é, que a gente aborda, seja dentro de, das redes sociais, seja dentro de um vídeo com um youtuber, ou até mesmo é, um artigo acadêmico dentro das universidades. Do ponto de vista discursivo, né? como dizem os jornalistas, os ganchos hoje né, é mais em voga. Há alguma abordagem, alguma, alguma inovação discursiva do movimento negro que você destacaria para que a gente volta a dizer nós leigos é, possamos prestar atenção e, e, e, e notar o avanço também do ponto de vista comunicacional a gente não pode dizer que está inventando a roda né muito do que está sendo dito hoje é o que foi dito ali desde da constituinte por exemplo é, então pode estar tá sendo traga com outras abordagens, com diferentes abordagens, mas muito do que vem sendo tratado, discutido hoje, é, já foi discutido, já foi dito, já foi é muito bem elaborado pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras. Mas se fosse destacar uma coisa muito legal que vem acontecendo, por exemplo, é a articulação da coalizão negra por direitos em pontos estratégicos, é, em pautas estratégicas da nossa sociedade, seja dentro da questão da fome ou até mesmo agora nas eleições com as candidaturas é, negras. Então, essa comunicação, pensando pelo lado de comunicação, né, trazendo todos esses, esses candidatos que vão se candidatar, que estão se propondo a se eleger agora, nas eleições de 2022, e articulando isso de fora, dentro de um movimento, né? uma coalizão que tem mais de 200 organizações envolvidas, eu acho que isso é um ponto é, muito importante e muito interessante da gente se olhar. Né? É um, um, um novo... Uma, uma nova forma de abordagem a partir da Coalizão Negra por Direitos, pensando nas eleições de 2022. Eu acho que esse poderia ser um bom, um bom ponto não só de comunicação, mas de articulação política dos movimentos sociais também, para se estudar e pesquisar e ver o que está dando certo. E falando em eleições, que é não só o principal tema desse ano, mas também um repositório de muitas esperanças para todos nós. Né? Qual a, a pegada que você acha que a gente deve ter, né? nós que queremos, de fato, uma mudança, e, e, e o que, que ainda a gente precisa balancear, a gente precisa aprimorar para fazer essa disputa com bastante força? É importante entender que a gente está no momento crucial, né a gente não pode mais continuar como está, pensando na, na, politicamente, o nosso país não dá para continuar como está. A fome no Brasil, há muitos anos, não esteve tão presente. As pessoas não estão tendo onde dormir. Hoje em dia, aqui em São Paulo, você vê barracas com famílias inteiras em situação de rua, crianças que já nasceram em situação de rua. É... E aí pensar nessas eleições dentro do campo progressista, é importante que a gente olhe para os candidatos, candidatos de inter... que que abordem interesses sociais como um todo, é, candidatos que abordem a, o pro, que tentam que tentem tra trazer o progresso dentro da nossa sociedade, é, que, que estejam ali de fato para os nossos interesses, né, os nossos vieses. É, então é muito é fundamental que os jovens estejam fizeram os seus títulos de eleitores. É fundamental que eles vão votar e que conheçam todos os candidatos que estão ali é, que, que vão que eles pretendem votar. Eu não sou especialista em, em eleição, Isaías, então é, não sei se rola essa pergunta também. Na verdade, quem, quem de nós é, né? Existem algumas pessoas, eu acho que o maior especialista do mundo. É... Muito provavelmente é o Lula, né? Uhum. É incrível, é incrível. Toda vez que a gente vê, a gente fala, não, somos apenas é, amadores e palpiteiros, né? Quando a gente se coloca na perspectiva ali comparativa. É... E aí, nós, eu, eu, eu, eu vejo a, a, a conjuntura da seguinte forma, do ponto de vista da, do que chamam polarização. Você tem o atual presidente que eh, explicitou o que é direita, né, de uma maneira escandalosa, escancarada. E, e, e agora, na tentativa de, de se contrapor e obter espaço, muitos, muitos projetos podem usar eh, terminologias, eh, professar bandeiras. Né, é, de cunho social, de maneira, podem fazer isso de maneira leviana, oportunista. Como é que a gente diferencia um, um, um, um, um lutador, um projeto social é, autêntico é, desses genéricos que aparecem por aí? Como eu disse anteriormente, é estudando, né? Não dá para a gente avaliar um, um candidato, uma candidata, a partir de uma linha fina, de caracteres do Twitter. A gente precisa entender esse histórico. A gente tem um presidente que foi eleito sem nenhum projeto aprovado, por exemplo, enquanto deputado, se não me engano, né? É, ele não teve um projeto aprovado, e a gente tem esse cara presidente da República. É, a, a gente tem o um presidente da República que tinha um histórico é, totalmente neofascista é, e aí e a gente tem uma e aí paralelo a isso a gente tem uma abstenção de votos também é, muito grande Então acho que tudo isso assim é motivo de se pensar né Qual que é o meu papel enquanto cidadã cidadão? O, qual é a minha responsabilidade desse cara estar tá aí dentro do governo? E aí pensar nessa sua responsabilidade também dentro, na hora que você está escolhendo o seu candidato é, para eleger, para votar. E, aí, e eu acredito que isso só vai acontecer, né? de você entender quem votar. Não é, não é colocar qualquer pessoa negra ali, não é colocar qualquer qualquer mulher ali, não é colocar qualquer pessoa que se diz a favor dos movimentos sociais ali. É uma pessoa que, de fato, está ali junto, lutando, batalhando, que está batalhando pelos direitos dentro das, da Câmara, dos deputados, dos vereadores, na Alesbe. É, quem são essas pessoas que têm que esse histórico, né? É, é, de mobilização política e conjunta para a sociedade brasileira. E é, você, a tua expectativa para 2023? O que, que você acha que é urgente, né? É, e aquilo que deve ser construído paulatinamente, a partir de janeiro do ano que vem, caso a gente consiga, de fato, virar uma página muito triste, essa que está diante de nós. Desculpa, você pode repetir a pergunta novamente? Sim, o que, que, o que, que você espera para 2023? É aquilo que você considera urgente dentro da, de uma agenda de, de mudança, e aquilo que precisa ser construído no médio e longo prazo? A gente precisa tirar o Bolsonaro do poder. Isso é o mais urgente. É, não tem discussão, não tem margem de erro para essa porcentagem. né? A gente não, não tem outra opção a não ser tirar o Bolsonaro do poder. Obviamente, a gente sabe que... É, o Lula não é a solução de todos os nossos problem problemas. O Lula não vai é, conseguir tudo em quatro anos, né? O que foi destruído ao longo desses últimos anos, Lula não vai conseguir recuperar em quatro anos. Mas a gente consegue, volta a possibilidade de uma esperança. Eu acho que quando a gente olha para o que está acontecendo na Colômbia, com a França Marques, vice-presidente da República, é, a primeira eleição que a gente tem uma, um. um um presidente de esquerda na Colômbia, quando a gente olha o Chile com o Boric, a gente tem uma esperança de que a gente possa reviver ali aquele outubro ro rosa, é outubro rosa? Não. Aque a a esqueci o novo nome do movimento. Mas a gente tem a esperança de que a gente pode reviver uma América Latina novamente progressista. Né? É... E aí eu acredito que... Essas eleições, ela, ela, ela traz um pouco disso, assim, a possibilidade de a gente reviver novamente o respiro aqui dentro do Brasil. Eu me perdi um pouco na... Não, é, é isso. E, e, a gente costuma sempre falar muito de que os movimentos sociais precisam atuar para pressionar governo, para dar linha, é, é que é preciso... É, transcender a estrutura partidária para né, impulsionar os governos cada vez mais à esquerda, me parece que em 2023 isso vai ser tão ou até mais forte do que foi é, necessário em 2003, 2006, você não acha? Eu, eu espero que sim, Isaías. E aí eu espero também que a gente tenha uma variedade muito maior também de deputados, por exemplo, para colocar, é, né, para eleger. Então, se a gente conseguir colocar, ao menos, além de o um presidente da República novo, a gente colocar aí novos deputados, novos atores políticos nesse ambiente, é, é um passo assim, gigantesco, né? mais até do que a gente teve em 2003, como você citou. Natália, é, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a tua presença, parabenizar você, a Sueli, toda a equipe que está nesse projeto, um projeto que já está em plena operação, ele vai. É, ter uma, vai iniciar uma nova fase com a inauguração do espaço físico é, renovado e, e, e agradecer muito a tua presença as informações que você deu é, tenho certeza que falo isso em nome de toda a equipe do Reconexão Periferias e aí eu queria te perguntar é, se você o que você quer acrescentar nessa entrevista? Uma mensagem que você queira deixar. Ah, Isaías, muito obrigada. Eu estou um pouco nervosa aqui, eu espero que tenha dado certo. Mas eu agradeço também em nome da Casa Celi Carneiro, onde a gente tem a Bianca Santana enquanto diretora, a Luanda Carneiro Jacoel, que, é que cuida de toda a nossa programação também da casa, assim como a Cidinha da Silva, que coordena. É os projetos educacionais da Casa Sueli Carneiro. E aí eu queria convidar todo mundo que está aqui assistindo para entrar nas nossas redes sociais, o nosso site está de cara nova, então é, acessem, curtam, compartilhem, comentem, é, porque acho que a Casa Sueli Carneiro ela nasce também de uma construção conjunta, né? não é uma via de mão única. Então o que vocês trouxerem para a gente, a gente tenta implementar aqui de alguma forma também, é, pensando sempre na construção dos legados a partir de uma perspectiva de memória negra. É isso, obrigada.